O objetivo da Semana Nacional de Execução Trabalhista é garantir o pagamento das dívidas para os trabalhadores. Até 31 de julho deste ano, esses processos representavam 52% dos que estavam em tramitação nas varas do trabalho em Mato Grosso. São processos que já têm decisão, em que não cabem mais recursos e que estamos visando justamente com que as partes venham espontaneamente solucioná-los, evitando uma construção de bens do devedor. A semana contou com o um leilão regional do Tribunal, que disponibilizou bens penhorados em todo o Estado. E a novidade desta edição foi a maratona de pesquisa patrimonial e estão sendo colocados alguns servidores para fazer pesquisa em busca de bens do devedor para satisfazer esses créditos decorrentes desse processo que estão em fase de execução. Então a gente busca valores em dinheiro, pelo nosso convênio que a gente tem com o Banco Central, imóveis, veículos, dentre outros. Foram realizadas cerca de 180 audiências na tentativa de buscar a conciliação. Você vem, participa, né? ele diz, olha, a conciliação vai ser assim, e a gente simplesmente encerrou. Foi muito rápido, foi muito ágil, foi muito cérebro, né? E para mim estou satisfeito.